de energia, porque a gente faz isso o tempo inteiro, o movimento continua, a energia ela não para, ela não cessa, ela sempre continua para algum lugar, então se a gente aprende a perceber o movimento do nosso corpo e a energia que a gente está aplicando para fazer isso fluir, tudo fica mais fácil, na corrida é a mesma coisa, eu estava chamando a atenção aqui do Gabriel que ele estava soltando o pé, né? isso é algo comum entre todos os nossos atletas, é o cara soltar o pé na hora da corrida. É ele pensar que jogando o pé mais para frente, ele vai mais rápido. Mas a gente tem que entender que o que vai fazer a gente mais rápido é conduzir esse peso, essa massa com maior eficiência. Porque aqui é onde está a carga, aqui é onde está o peso a ser apoiado. Se eu chuto o meu pé, o meu pé não vai criar um empuxo que vai me levar ao corpo. Entende? Se meu pé tivesse 150 quilos aqui e eu jogasse, aí sim, ele vai. Mas ele ia travar aqui, do mesmo jeito ele ia me segurar e eu ia ter que fazer uma força da p*** pra puxar essa carga de novo. Mas como esse peso tá aqui no centro, é como se fosse um palitinho de maçã do amor, a maçãzinha tá aqui em cima para desequilíbrio para cá ou para lá, onde que quanto mais alto é esse ponto, esse braço de resistência no qual eu tô realizando, mais difícil fica para eu suportar essa carga aqui na minha mão que nem pegar um cabo de vassoura a vassoura lá na frente segurando na pontinha dela eu segurando próxima carga então é exatamente isso se eu boto o meu pé à frente minha maçã está lá atrás meu palitinho está aqui na frente eu vou gastar uma energia da p... da minha energia cinética que é a massa em deslocamento aqui horizontal beleza porque a gente acumula energia no movimento essa energia para ultrapassar essa carga, vai perder muito da sua eficiência para vir aqui o peso e depois aplicar a força novamente. Se eu consigo simplesmente manter essa minha maçãzinha para frente sempre tombada, o apoio sempre à frente, eu consigo, eu consigo aproveitar essa energia, eu perco menos dessa energia do meu movimento para me manter em movimento. É a tal da lei da, da cinética, né, que todo o corpo tende a ficar em movimento até que outra força pare ele. Beleza? Então nesse sentido, a gente aproveitando isso, diminuindo essa força de frenagem, aproveitando o peso do nosso corpo para se manter em movimento, fica tudo muito mais fácil. Por isso que a ação do quadril é tão importante no movimento como um todo, porque ele faz com que essa alavanca da perna seja menor. Eu não posso estender... Olha a distância do meu pé para o meu tronco, de acordo com a gravidade, e a distância aqui. sacou? Outra questão que a gente tem que lembrar, desses pontos xaropes da física, que de certa forma são fáceis quando a gente começa a perceber, a gente não entendia na escola, é que o apoio está aqui, beleza? Essa energia vai atravessar do meu primeiro apoio para outra alavanca do meu corpo, para outra alavanca do meu corpo para outra alavanca do meu corpo, até chegar ao meu centro de massa. O centro de massa é onde se funde, onde se te une todo o peso do nosso corpo. Por isso que às vezes a gente confunde entre centro de massa e centro de gravidade, quando a gente fala para o cara, desloca o seu centro de massa para frente. Na verdade você não está deslocando o centro de massa para frente, você não está tirando de dentro de você e botando para fora. Você está deslocando o seu centro de gravidade, que ele está relacionado diretamente ao seu centro de massa, que é onde está o maior peso do seu corpo, é onde vai estar tá te puxando. A gravidade está puxando a gente o tempo inteiro para baixo, né? atraindo. A gente sempre o tempo inteiro para baixo. Nesse sentido, a gente deslocando esse nosso centro de gravidade para frente, vai ter essa energia. A partir do momento que a gente apoia o pé no chão, essa energia vem subindo, que nem eu expliquei para vocês. A força de reação do solo contra o movimento, contra a força da gravidade, para suportar o nosso corpo em pé. Todo momento a gente está fazendo força. <música> Grip, <laughs>